Começo é complicado e é difícil. Vamos começar o desafio de montar esquerda-cabeça de mil peças. E que lições isso vai trazer? Uau! Aqui está. Abre a esquerda-cabeça. Gente, mil peças. Uau! Como vai ser essa experiência de montar essas peças? Uau! Aí. Acho que não vai ser tão fácil, não, tá? Tem Gente, é muito. As peças são mínimas, muito, muito pequenas. Gente, essas peças aqui não dá para entender. Não faz muito sentido essas peças. Você olha sempre assim, para algumas peças, elas não fazem sentido. Espera isso com a vida da gente, né? Que assim é cheio de pecinhas e a gente não consegue compreender muitas vezes o que isso significa. Mas faz sentido. Desafiando, aí você não consegue compreender cada peça e que sentido ela faz uma com a outra É um untuado de peças soltas E é como a vida da gente, como a vida do adolescente Como a vida dos pais também Muitas coisas passam a acontecer na nossa vida E a gente consegue entender e fazer muito sentido É muita informação vir na nossa cabeça A gente se imagina a complicação que aconteceu aqui dentro de casa Porque eram peças minúsculas, mil peças À medida que a gente vai construindo algumas peças se parece, faz sentido, mas muitas outras você vê assim, não faz parte desse jogo, não consigo compreender. Pensa em desistir. Porque todo mundo já pensou em desistir de alguma coisa, é complicado, é difícil, a gente acha que a gente não vai conseguir fazer. Nesse jogo aqui também eu pensei em desistir, porque é difícil fazer quase que três semanas fazendo esse jogo. E aí você imagina a complicação que aconteceu aqui dentro de casa pra a gente jantar nessa mesa aqui. Tem que ter paciência tem que insistir, continuar, quando a gente consegue, aí sim é maravilhoso a gente poder conseguir e ter essa realização de conseguir fazer um quebra-cabeça, montar essas peças de mil peças. É interessante jogar quebra-cabeça porque isso desperta partes cognitivas nossas. Quando você encontra uma dessas peças aqui, você começa a tentar achar onde ela pode se enquadrar com as outras peças. Quando está tudo desmontado, está tudo desorganizado, Fica difícil você olhar para ela, você às está olhando para ela e não consegue achar lugar para encaixar essa peça. Com o tempo, em algum momento você está mexendo em uma outra peça que você lembra que aquela cor, aquele formato que você viu faz sentido e começa a ter propósito no jogo. Isso é parecido com a vida da gente também. Assim é, muitas situações acontecendo coisas na nossa vida, mas se formos perseverantes, insistirmos e pudermos ver o todo, compreender o todo, isso fica mais fácil encaixar as peças e fazer sentido o que está acontecendo na sua vida. Ah, uma das coisas técnicas importantes para a gente conseguir fazer o um jogo é estar tá sempre olhando para o um modelo, ou seja, ver a visão geral, seja a consegue entender a visão geral, isso ajuda a entender algumas peças. No começo eu não olhava muito para o um, um jogo aqui, eu tentei enquadrar algumas peças que no começo é fácil, mas à medida que foi complicando, porque a, principalmente essa parte aqui, onde as peças são muito próximas, elas são muito parecidas, ficou difícil. E aí eu tive que olhar para a referência, olhar para o todo e compreender. É bem próximo da nossa vida, se a gente conseguir entender o propósito da nossa vida, entender o todo, isso fica mais fácil. Por exemplo, na adolescência é um período complicado, mas, se você compreender o todo, você vai ver que faz sentido as fases que você está passando. A fase da transformação biológica, da transformação intelectual. E se você compreender o todo, você vai ver que é uma fase da sua vida muito importante para você desvincular da sua infância e se tornar um adulto. Se pai e filho puderem compreender isso, vai facilitar. Se vocês compreenderem essa peça que está acontecendo com vocês, fazendo parte de algo maior, Entender o propósito da vida, entender o propósito da sua existência, entender as fases da sua vida vai lhe ajudar você a compreender um pouco. E aí, embora você deseje desistir, você vai compreender que vale a pena porque vai ter a recompensa final e tudo isso está fazendo parte da construção da sua existência, de um quadro maior. Portanto, embora tenha muitas complicações e sua vida esteja como um quebra-cabeça, faltando algumas peças, não desista. Vale a pena prosseguir e perceber que essas peças que hoje não fazem sentido, em um momento você vai compreender e ela vai fazer muito sentido para você. Portanto, não desista da tua vida. Continue, você vai ter a recompensa de construir seu quebra-cabeça e que ter é sua história construída. Vai valer a pena. Portanto, não desista. embora muitas coisas não façam sentido. Se você descobre o sentido da tua vida, você consegue entender tudo. É mais fácil você entender cada peça. Compreender o plano de Deus a tua vida, compreender o propósito de Deus, o propósito maior daquele que conhece assim, realmente que você. Isso vai ajudar a você levar a vida com mais facilidade. Portanto, procura ser guiado pelo mapa geral, procura entender a sua vida como um todo. E aí fica fácil de você achar as peças. Pode ser demorado, pode ser desafiante, mas vai valer a pena porque você consegue entender o propósito da tua vida, afinal você tem um valor imenso, você é necessário, você foi criado por acaso, muitas coisas foram feitas pela sua existência, não desiste dela, desiste e aí você vai ter a imagem maravilhosa da tua vida, acredita, não desiste. Adolescente, você é especial, sim, você tem valores, você tem dons que você precisa descobrir e entender teu propósito de vida. A vida é maravilhosa e você foi criado para viver e muito bem. Não desiste, embora você não compreenda toda a tua vida, são pecinhos do quebra-cabeça que vai fazer a tua vida. E agora chegou a hora então de eu desmontar. O meu quebra-cabeça Meu Deus, eu vou desmontar meu quebra-cabeça Dias e dias, Sim, não acredito que você vai fazer coisa dessa Você vai destruir o quebra-cabeça que você quebra construiu um é aqui, e eu aqui uma outra Data pra gente fazer isso aí. <risos>